de jeito você é? Assim, ó. Sim. Assim, assim, assim. Ah, entendi. Então, irmão, Deus cura tudo. Se você crê e tiver fé, Ele vai te curar também. Que cheiro é esse, Gilberto? Cheiro de flor de defunto. Hum. Não vai me dizer que você foi visitar o túmulo da sua mulher, da sua ex-mulher morta. De novo. Gente, tô aqui nervosa né? só de pensar. Um clone meu por aí, já pensou? Um clone machão, né? Diga-se de passagem. Hum, e põe machão isso, tá? Grosso, bronco eu Comprei ó, um sabonetinho Um sabonetinho que vai ter que dar pro mês inteiro Vou dividir em quatro Não, nada de empresa e nada de gastar dinheiro A gente vai fazer isso, a gente vai colocar a mão na massa Mas deixa ele Ele vai cair pra trás quando eu chegar com minha noiva lá Noiva ela tem o direito de ser feliz, de se amar. Para de se meter na vida do senhor. Imagina se todo mundo descobre que, ao invés de um leopardo, você é uma tigreza. A sua só... funcionária disse que não tinha? Eu acho que a Tadinha está despreparada. Bom, vamos fazer um monograma completo, ok? Vamos chegar com o sangue, os pés Prazer, Val. Seja muito bem-vindo ao Igreja, inclusive no Rio de Janeiro. Queridos irmãos, essa noite. A nossa igreja se alegra, mas por que ela se alegra? Depois que meu pai descobriu que, que eu gosto de homem, eu, eu virei o esporte preferido dele. This is much worse than this. The Which is different? I am here. I am here. I already seen the bottom, so there's nothing to fear. None that other reason.